Porque o Clóvis, quando ele foi viajar com o primo dele, o primo, <risos> o primo, <risos> ele foi pro, da, na sala da Visa e demorou pra chegar o omelete lá no Bleriot, cara. Um luxo só, café da manhã, aquela coisa gostosa e, e tudo, tudo original, sabe? Suco natural, não é aquele suco de polpa de, que eles colocam naquelas máquinas que vai batendo, não. Coisa boa, suco de laranja natural, coisa top, espreme na hora, uh, coisa boa, né? Como vocês sabem, é, existem é, vários benefícios quando você usa uma sala VIP. Né? Um dos principais benefícios de uma sala VIP, logicamente que eu estou falando de uma sala VIP, é, não aquela aquelas salinha que, que coloca 200 pessoas na sala e, e você fica em pé, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de uma sala VIP, no caso vocês vão ver aqui alguns membros na sala VIP, é isso que eu estou dizendo. Tá? Quando você pega o benefício que a sala VIP te dá e você consegue é, usufruir da sala VIP, cara, é, é muito gratificante. Né? E, e hoje muitos de nós temos essa, essa dúvida, né? Se o meu cartão ele dá acesso, porque é o seguinte, você quer tirar a prova do, do zero? É você ir no aeroporto agora e ver a multidão lá no saguão do aeroporto. No saguão, você vai ver também do lado direito ou esquerdo, cafeterias lotadas, restaurantes lotados. Só que então, até então, se você pegar, por exemplo, sala VIP de Congonhas, aquelas três salas ali pra mim é um lixo. Porque você vai na, lá em Congonhas, o que, que você tem pra comer lá? Coxinha, quibinho, é, pãozinho de queijo, na hora do almoço, só porcaria. Só porcaria, não tem nada que presta. Só porcaria. Aí você fala, poxa, eu vou passar meu cartão pra comer coxinha, pibinho e tal. Eu não ligo pra isso, porque eu não, essas coisas pra mim não me agradam em nada. Mas eu tomo um cafezinho. Pra mim, o que basta é um cafezinho. Eu sento ali um pouquinho e tal. Né? Só que eu mostro pra vocês muito aqui, sala VIP e tal, vocês me veem. Eu, porém, eu fui com o Thiago em todas as salas do Terminal 2. Vocês viram lá a Sky, a Sky vocês viram a a sala da Goa a do Bradesco vocês viram a sala da uh, da Global vocês viram o Go, uh, a sala do Bleriot e tal não é gostoso fazer isso tá porque quando você tá viajando e você tem muitas salas para visitar não é gostoso porque a, acaba te deixando desgastando você sai de uma sala anda o avião o aeroporto todo para poder então assim dependendo onde você está o gostoso mesmo é você escolher uma sala VIP boa, focar nela e apreciar aquele momento. Por exemplo, eu conheço todas as salas do Terminal 3. Todas. Eu conheço todas do Terminal 2. Eu conheço todas de Congonhas, Rio de Janeiro. É, então, assim, eu fui agora para o Uruguai. Vocês acham que eu fui na sala VIP do Safa, que eu amo? Eu não fui. Não fui. Você acha que eu fui na sala da Latam, da Mastercard Black, da American Airlines? Não fui. Eu fui na sala, sabe qual? Sabe qual a única sala que eu fui? O Bleriot. Eu fui do Bleriot, cara, um café da manhã de hotel, esplendor. Cara, que delícia, aquelas torradinhas, aqueles pães gostoso, aquele omelete, aquele suco de laranja natural. Eu até mandei uma foto pro Clóvis, o Clóvis ficou bobo de ver.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 então o que acontece a gente tem que que tem a opção ou várias opções de escolher uma sala VIP eu aconselho para você sentir o prazer de uma sala VIP é você bater o martelo naquela lá com a sua esposa com quem tiver acompanhado e focar naquela sala VIP então em Guarulhos por exemplo terminal 3 cara eu eu fui com o Thiago no terminal 2 chegamos lá às sete e meia da manhã saímos de lá duas da tarde não deu para fazer todas as salas vips a Bradesco só entramos e saímos é muita coisa não dá cara é impossível você fazer é, ficar comendo de gangão de sala VIP então o terminal 3 por exemplo é uma loucura o terminal 3 é você tem lá no terminal 3 olha para vocês terem noção tá óbvio para vocês terem noção Mastercard Black 1 um e 2 Bleriot, Paris 6 Tripe Group 5 Você tem ali a W Lounge Você tem a America Airlines Você tem a, America, a Centurion America Express Você tem a Latam Você tem a do Safra Você tem a Nômade Olha isso, é impossível a gente fazer, é, ficar pulando de galho em galho em sala VIP, quando estiver viajando. Então assim, por exemplo, eu, quando eu fizer uma viagem internacional agora, e for na parte da tarde, cara, pra mim, que sala que eu vou? Se não for almoço, eu vou ficar na Nômade. Da Nômade eu vou na da América na, do Safra e para ali. Essas duas que eu vou fazer, se for à tarde. Se for na hora do almoço, eu vou pro Bleliotti ou Paris 6 e volto para sala VIP né e se for para mim dormir no aeroporto é, tem a sala da a, a, a, tem a terminal 2 você tem lá o a co a urban Cowork tem um hotel lá dentro e no terminal 3 tem um hotel também dentro do do aeroporto que é o trago grupo que o lounge aqui aceita você entrar no restaurante né e aí, no Terminal 2, tem um hotel que você pode ficar por hora lá também. Então, assim, opções você tem, né? No aeroporto, para fazer as coisas e tal. Agora, a sala VIP em si, é, eu sempre... No começo, no começo, como você tem todos os acessos ilimitados, lounge key, priority pass, dragon pass, é gostoso, sim, você conhecer a sala VIP. Não tem nenhum problema. Mas para a sua viagem ficar mais confortável e mais gostosa, eu aconselho você a escolher as melhores salas Dá um up nessas salas e fica lá, né? Então quem, por exemplo, não conhece a Nômade, vale a pena conhecer. Né? Então, ah, mas a Nômade só aceita... Mas então, abre a conta, poxa, o que, que custa? Não paga nada. É né? um benefício que você tem. Então, sobre benefícios, eu quero falar com vocês. O que, que atrai uma sala VIP? Cara, conforto, qualidade, limpeza, higienização que as salas VIPs tem controle totalmente das empresas fiscalizadoras nas salas VIPs, né? Geralmente, quem controla as salas VIPs parceiras é o grupo Plaza Premium Lounge. Então, o luxo só do é Terminal 2, Terminal 3, né? Então, são o top do top do top, tá? Ah, você tem ali alimentos de qualidade, então você vai encontrar desde um prato com arroz, feijão, filé mignon, batata frita, é, estrogonofe, macarrão... É, pratos é, de todos os tipos em salas VIPs, como vai encontrar lanches, é, milkshake, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, lugar para dormir, tomar banho, é, higiene. Então, assim, você vai encontrar desde o luxo do luxo ao luxo do luxo. Tá? E, e, e muitas vezes a sala VIP, na sua maioria, na verdade, não te cobra nada. Tudo isso que eu estou falando é de graça, baseado ao programa Lounge Key, Priority Pass do Dragon Pass. Tá? E algumas salas VIPs elas deixam você comprar o acesso. Então, quem não tem o cartão, mas gostaria de conhecer a sala, existe a possibilidade de você comprar o passe. Então, por exemplo, muitos de vocês não têm o cartão American... Muitos não, acho que ninguém tem. Muitos de vocês não têm o cartão Amer... é, é, American Airlines do, do City, lá nos Estados Unidos no nosso canal Black Card Luxe só temos um membro que tem que é o Alex então para poder usar as salas da América Airlines do mundo inteiro tem que ter o cartão Black da da do Citibank e quando você não tem esse cartão você pode usar usufruindo a sala através do é, sala Premium, ou seja pela First ou pela executiva e das suas parceiras e o outro passe é você comprar o dia Lá no site da American Airlines, você pode comprar o ingresso. Você compra o ingresso e acessa a sala da American Airlines através do ingresso. Então você pode, quem nunca, nunca foi na sala da American Airlines e tem essa curiosidade de ir, eu iria. Se você tem essa vontade, cara, e você não viaja sempre para fora do país, e você gostaria de usar a sala da American Airlines, cara, é, você, vai pagar, você vai lá no site da American Airlines, compra o ingresso, e, e apresenta na hora da entrada você pode usar comprando o passe o dia tá agora se for só para você tomar um café não faça isso se for de manhã de manhã eu já te falo para você eu fui lá na American Airlines de manhã café da manhã é um horror não vale 40 dólares mas de jeito algum para comer uns omelete horroroso uns doce brigadeiro suco de máquina Café da Nespresso, aquela máquina que aperta, essa aquela coisa de café aguada. Você tá doido. Não vale a pena nem a pau fazer isso. No hora do almoço, ok. Na hora da janta, ok. Aí muda o cardápio. Tá? Mas tirando isso, não façam isso. Pra ir pro café da manhã da American Airlines, de jeito nenhum. E eu falo pra vocês, café da manhã no, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, das 6 da manhã às 10 da manhã, cara... Bleriot, Bleriot, Visa, Terminal 3, tá? Bleriot e Visa são os melhores. A Visa faz na hora o omelete, faz as coisas também. Só que a Visa está é sempre lotada. Então você ficaria em condições ali de espera. Mas a Visa, os cafés da manhã é um luxo e o Bleriot é outro luxo.